Muito obrigado, Luciano Tremendo estar aqui em Campo Grande com vocês Realmente uma alegria Muitos, muitos de vocês perguntaram se eu já estive aqui em Campo Grande Tive muitos anos atrás Muitos anos atrás eu vim de férias com meu pai aqui A gente pescou e Lembranças muito boas, mas muito bom estar aqui de novo Mas eu, eu trouxe uma palavra que eu quero trazer aqui Falar com vocês, mas antes disso Eu queria que vocês me conhecessem um pouquinho melhor e conhecesse algumas coisas que eu passei uh, e, e de repente conhecendo isso vocês vão, vão poder me entender um pouco melhor então tem um videozinho que eu queria mostrar para vocês uh, se vocês estão prontos ali é um vídeo curto uh, mas eu acho que vocês vão achar interessante esse vídeo Vamos lá. tem Tá pronto, pode passar. Uma americana que mora no Brasil há 12 anos foi agredida na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Veio um cracudo com uma barra de ferro e acertou a cabeça dela. O estado de saúde dela é grave. Ela está internada em coma no Hospital Copadó. René Murdock teve traumatismo craniano e já passou por uma cirurgia. Ela deve passar por mais duas cirurgias. <risos> A noite foi de orações pela recuperação de René Murdoch. Quando eu vi ela, é, foi um choque, é, não, não há dúvida. Ela estava ela, é, é, quase irreconhecível. As imagens foram viu? gravadas logo foi após a agressão. O permanece internado em estado grave? É grave o estado de uma pastora, é pastora milagana que foi, foi a elegeria ontem à igreja. Enquanto oramos, ela vai se levantar e voltar para ministrar nessa cidade maravilhosa. A americana agredida por um morador de rua na Barra da Tijuca apresentou melhoras e já se recupera num quarto do hospital. A incrível recuperação da americana agredida por um mendigo no Rio. Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Parece que ela saiu da UTI. E já consegue se comunicar com a família. Teve alta nesta quarta, nesta quinta-feira, graças a Deus, a americana que estava internada em um hospital da Zona Sul do Rio. Recebeu alta hoje, a mulher norte-americana agredida a pauladas por um morador de rua no Rio de Janeiro. A americana agredida por um morador de rua no mês passado recebeu alta hoje. René Mordotti. Saiu do hospital a pastora americana que ficou quase um mês internada em estado grave depois de ter sido agredida com pauladas na cabeça por um morador de rua na praia da Barba Tijuca. Deus faz, não é verdade? Alguém aqui já passou por um dia difícil na sua vida? Alguém, a, a Bíblia chama de dias maus, é, é, tem, tem um versículo aqui que me impactou tanto, diz o seguinte, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, isso aqui é Efésios 5:15. com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Interessante, né? Dias maus geram grandes oportunidades, foi assim na, na minha vida, assim que aconteceu, é, parece que Deus colocou no meu coração, uma medida de fé para atravessar isso, sabe, até pessoas falam assim, mas puxa, você tem muita fé, você profetizou ali na, na, na Globo, falou que ela ia voltar, e sim, mas fé, a palavra de Deus diz que vem de Deus, é Deus que nos dá a fé, e Deus me deu uma fé e eu sabia desde o primeiro momento que, que Deus ia fazer algo incrível. Mas é, eu não sabia exatamente o que ia ser, eu não sabia se ela ia viver ou morrer honestamente, mas eu sabia que Deus ia operar e foi incrível, Deus abriu incríveis portas. Hoje eu não vou, não vou pregar sobre isso, mas eu encorajo você a pegar esse livro, porque esse livro mostra é, como você pode pegar situações desastrosas e se você não fugir se você ficar de pé como um homem como mulher olhar para a circunstância direto nos olhos você não precisa fugir e, e você não precisa ficar com medo de circunstâncias circunstâncias não vão roubar a sua fé Deus te deu a sua fé amém Deus, uma circunstância pessoas falam assim não não escute isso não escute vai diminuir a sua fé não a minha não porque Deus me deu essa fé, eu sei que Ele me deu, então vocês, é, é, comprem esse livro, eu acho que vai abençoar a sua vida, dê para alguém no Natal, é, porque é, é crítico que a gente aprenda a não dar um curto circuito, em momentos difíceis em nossa vida, não fugir deles, não, não tentar nos esconder deles, não, não, não é, cavar um buraco, colocar nossa cabeça na areia, mas confronte diretamente e Deus vai, vai se mostrar, e, e, e a gente às vezes não sabe o resultado exatamente, mas podemos ter certeza que Deus está operando, amém queridos? Amém. Alguns de vocês oraram por nós no meio disso, alguns de vocês lembram, foi cinco anos atrás, eu queria dizer muito obrigado, na realidade Renê e eu, nós temos uma dívida de gratidão enorme, as igrejas no Brasil, as igrejas nos Estados Unidos, as igrejas na Itália, até pastores no Nepal, oraram por nós, foi, foi noticiário na Itália, foi nos Estados Unidos, em vários lugares, porque minha esposa é americana, né, levou a paulada na cabeça, logo um pouquinho antes da copa, então é, foi, foi algo que realmente impactou muita gente, e eu queria agradecer vocês, temos uma dívida de gratidão a, a vocês que oraram, amém pessoal? Então, o que eu tenho no meu coração para compartilhar com vocês? É uma mensagem que eu creio que é crítico para o Brasil. E eu creio que é uma mensagem, é um padrão que eu vejo na Bíblia, é algo que eu vejo que flui através da Bíblia. Quanto mais eu leio na palavra, mais eu vejo essa esse padrão sendo mostrado, e hoje eu só vou raspar um pouquinho é, da parte de cima, só, só para esticar seus pensamentos, só para fazer você pensar, você analisar esse padrão na sua vida. E aí, de repente, aplicar esse padrão na sua vida. Eu, eu uh, sou pastor, quantos pastores temos aqui? Muitos pastores. Então, é, eu, eu lembro alguns anos atrás, mais do que 10 anos atrás, eu costumava... Me preparar para o domingo E aí tirava sábados para começar a orar E às vezes muita coisa acontecia durante a semana Tinha pouco tempo E eu chegava lá, muita pressão Tentando achar uma palavra Mas sábado chegava, eu ajoelhava Jejuava, buscava E aí sábado ia passando o tempo do sábado Pensando, Ih, amanhã de manhã eu vou ter que lançar uma palavra Senhor, o que, que eu falo? O que, que eu falo? O que, que eu falo? E, e, e essa, essa pressão em um desses dias, hoje mudamos um pouco, nós pregamos em séries que me ajuda muito a, a planejar o ano todo na nossa pregação Mas naquela época eu não, não tinha aprendido isso ainda e era uma pressão grande E num desses dias eu estava em casa, estava é, estudando no meu quarto e a Renê que vocês viram ali, foi bem antes disso Ela estava doente, agora a Renê quase nunca fica doente e quando ela fica doente, ela geralmente trabalha. Ela estava muito, muito gripada. Ela estava de cama no quarto. Eu estava estudando também no quarto. E, uh, e, e passou a manhã toda. Eu estava orando, estava buscando, tentando pegar uma palavra de Deus. Senhor, me dá o que, que o que eu devo falar? O que, que eu falo? E, e aí não estava conseguindo. Chegou. 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia... A Renê deitada lá... Uma da tarde eu falei... Puxa, eu não sei o que eu vou fazer... Mas eu saí do quarto... Aí eu desci para o primeiro andar... E eu tenho quatro filhos... E eu vi algo interessante... Eu vi a minha filha mais velha... Ela estava é, com o som ligado... E estava cantando um louvor... Junto com o som ligado... Estava segurando uma é, escova imitando o microfone, ela estava lá cantando, é, ela tinha, não sei, 14 anos, 12 anos naquela época, estava cantando, no, na mesma sala, meu filho Maica, é, que tinha dois anos menos do que ela, ele estava no Xbox lá, e ele estava jogando um jogo de tiro, de explosão, de jogar, é, é, de jogar granada, explosão, puf, puf, e ela estava cantando com o som ligado bem alto, na mesma sala, minha outra filha, Caroline, estava no teclado, e ela estava tocando e cantando o louvor, só que era um louvor diferente do louvor que a Júlia estava cantando, então estava conflitindo ali, e, e, e aí era um som, uma bagunça, eu olhei para aquilo, aí meu filho mais novo, caçula Ethan, ele tava, ele tinha dois anos de idade, ele estava segurando um iogurte, ele conseguiu fazer um buraco na tampa daquele iogurte. Nem sei como ele pegou o iogurte, ele deve ter ele mesmo aberto a geladeira, escalado as prateleiras e pego esse iogurte. Ele não tinha colher, ele tinha só a mão dele e ele estava pegando e ele estava conseguindo comer 70% do iogurte. Porque, desculpe, 30%, porque os outros 70% estavam escorrendo pela barriga dele, devagarzinho parte estava entrando dentro da fralda, e aí parte estava descendo pela perna e, e tocando no chão, são os meus quatro filhos, mas eu tenho um outro filho adotivo chamado Josh, ele é um labrador chocolate, e ele estava andando atrás do Ethan, e ele estava lambendo o chão, então, imagine aquela bagunça, Júlia cantando, Caroline tocando e cantando, Maica dando tiro, matando soldados virtuais, e Ethan comendo aquele iogurte de morango no chão, Josh, o cachorro lambendo o chão, e aí eu vim por trás de Josh, descendo assim, três pessoas seguindo, as pessoas não, porque o cachorro não é uma pessoa, mas... Eu estava descalço e eu pisei no chão e, e meus pés começaram a grudar e deslizar ao mesmo tempo no iogurte que sobrou depois do que o cachorro não quis. E aí eu falei, puxa, isso aqui está horrível. Aí eu dei um grito, chamei todo mundo, dei uma pitada, todo, todos os meus filhos obedientes, mas em total desordem, se alinharam e eu expulsei o cachorro... Eu mandei, eu falei, olha, aqui nessa, nessa sala só uma coisa de cada vez. Ou o som, ou o teclado, ou a televisão. Não todos os três, eles falaram sim. Aí eu fui para a cozinha e eu vi uma pilha. A Renê estava gripada há três dias e tinha uma pilha de panela, de, de prato. Uma pilha, assim, estava quase caindo. E eu, eu não sei como é o seu marido. Mas eu não tenho o costume de fazer louça. Eu não sou um bom marido. Eu, eu, é, mas é, naquele dia, eu decidi, eu, eu primeiro peguei o Ethan, troquei a fralda dele, dei um banho nele, botei ele numa jaula, não. É. Aí eu lavei o chão, lavei o chão. Depois limpei todos os pratos e todas as panelas. E depois eu subi para o meu quarto de novo, tomei uma água e falei... E na hora, na hora, na hora, Deus começou a falar comigo sobre ordem. Deus começou a falar sobre ordem. Eu abri a Bíblia, abri a Bíblia em Gênesis capítulo 1. E, e, e parecia que estava saltando aos meus olhos o que estava dizendo. Olha, olha o que diz, Gênesis 1 versículo 1. Tem que começar em algum lugar como pastor, né? não tinha nada para pregar Aqui versículo 1, no princípio Deus criou o céu e a terra E era a terra sem forma e vazia e as trevas cobriam a face do abismo Parecia minha casa, mais ou menos Uma total desordem, o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas É a misericórdia de Deus, o Espírito Santo ainda estava ali Mas estava em total desordem a minha casa Uh, e Deus disse, haja luz, e é o que eu estava sentindo, puxa, obrigado Deus, por pelo menos alguma coisa, e Deus viu que a luz era boa, e aí olha o que ele fez, ele separou a luz das trevas, ele disse, olha, luz vai ficar aqui nesse lugar, trevas vai ficar aqui, Ethan você não vai pegar mais iogurte, Micah você não vai assistir a televisão enquanto tá tocando o teclado, e Ele Deus começou a organizar a terra, e mais tarde ele viu... Ele começa a separar as águas da terra e o céu das águas e da terra, e ele começa a organizar a terra, e, e, e ele começa a fazer um movimento ali, de se organizar, mais tarde em versículo 9, ele começa a juntar num só lugar as águas que estão debaixo do céu, é, em que apareça a parte seca e você vê Deus começando a organizar tudo que nós vemos aqui, na realidade é uma imagem também do que Deus fez na nossa vida, eu não sei sobre você, mas antes de conhecer Jesus, eu estava sem forma, eu, é, é, vazia, trevas cobriam a face do abismo da minha vida Mas o Espírito Santo movia sobre, sobre mim O Espírito Santo constantemente estava tentando me alcançar com pessoas ou com outras coisas É uma imagem do que Deus quer fazer na nossa vida o que Deus fez na terra E é o que Deus constantemente quer fazer em todas as áreas da nossa vida Agora, é, é, hoje eu quero falar sobre dois tipos de atuação de Deus em nossa vida Dois tipos de atuação, o primeiro tipo de atuação é a pessoa que está em total desordem, nós não conhecemos Deus e, e a gente estende nossa mão, clama no Senhor e o Senhor responde. Ou de repente a gente já conhece Deus e, e a gente está numa situação horrível, Senhor, eu preciso de um botijão de gás. E aí aparece... Na, na porta a gente escuta histórias assim, alguém deixa um botijão de gás você não pediu nada, é maravilhoso, é o é um mover soberano de Deus, é fantástico, é, é incrível. A gente escute, escuta esses milagres, mas o, o outro tipo de atuação que Deus faz, que eu acho que até é, é, é mais de acordo com a vontade dele para a minha vida, para a sua vida, é que ele deseja capacitar a nós a fluirmos, a fluirmos com o uma parte da criatividade dEle, com uma parte do poder de multiplicação dEle, uma parte do poder milagroso dEle. Ele deseja colocar na nossa vida, mas existe um pré-requisito para que aquele poder de Deus atue através de nossas vidas e é, e é a ordem. Você vê ali em, em Gênesis, a gente viu a ordem e logo depois, ele, ele, em versículo 11, Gênesis 1, 11... Deus estabelece um conceito, que é o conceito da semente, interessante, o, e ele, ele fala em vários lugares, vários lugares, versículo 11, então Deus disse, cubra a terra de vegetação, plantas que deem sementes, não precisava dizer que deem sementes, mas Deus estava querendo implementar, um conceito que vem depois de ordem, que é a semente, Deus, plantas que dêem sementes, árvores cujos frutos produzem semente, de acordo com as suas espécies, e assim foi, e a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, Deus, Deus, é maravilhoso, nós podemos clamar a Deus, pedir o que precisarmos em tempo de necessidade, e Deus vai responder. Mas Deus quer fazer algo além disso em nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, em tudo que nós temos. Deus deseja que a gente agarre o poder dEle e abençoe outras vidas. E existe um pré-requisito disso, que é o conceito de ordem. Você vê, Deus não criou nada que se multiplicasse na terra, até ter ordem, ele estabeleceu ordem, só depois de estabelecer ordem, ele deu as plantas que se multiplicassem, só depois de ter ordem, ele lançou a palavra abençoadora sobre o ser humano, sobre os peixes, sobre os animais, que eles pudessem reproduzir, porque essa capacidade tem o um pré-requisito de ordem, agora pense comigo sobre a semente um instante. É... Na realidade, a gente escuta sobre semente, é uma imagem linda. A gente fala, puxa, dentro de uma semente tem uma árvore, a árvore tem um monte de maçãs, em cada maçã tem 20 sementes, em cada uma delas tem uma floresta. Mas a realidade é que uma semente só se multiplica em alguns padrões muito restritos. Eu não posso pegar uma semente de maçã e jogar ali na terra e pensar que amanhã ela vai virar uma árvore com um monte de, de maçãs. Que não vai, porque aqui em Campo Grande não dá maçã, ou dá, eu não sei. Não, não dá maçã. para ter maçã você tem que ir para o norte dos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou outro lugar. Porque a semente da maçã tem um foco restrito de ordem que precisa ter para que, que ela dê semente. Agora pense, recentemente foi, foi Thanksgiving. É, que é uma, um feriado americano, minha esposa é americana, eu sou brasileiro, eu sei que ninguém acredita, mas vou falar mesmo assim. É, é, ela, então ela celebra esse dia chamado Thanksgiving, que é uma celebração dos é, de imigrantes nos anos 1620 que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, é uma história... É louca de, de pessoas, de, na realidade de, de igrejas, igrejas que estavam sendo perseguidas, igrejas inteiras, alugaram um barco e atravessaram o oceano e chegaram nos Estados Unidos a terra prometida para eles e ah, lá chegaram no meio do inverno, não conseguiram descer do navio por três meses, porque era tão congelado lá e o navio era era mais caloroso e eles não conseguiam construir nada, então moraram no navio e dos 102 que saíram só sobraram 58 quando finalmente desceram em março de 1900, 1621 só sobraram 58, mas eles, eles entraram e conquistaram, mas pense na loucura deles tentar fazer uma criação de qualquer coisa, imagina você Ir para a África com algumas sementes que dão aqui no Brasil e você não é fazendeiro, e você acha que você vai poder fazer crescer, tem uma tecnologia toda. Tem uma tecnologia, tem uma ordem estabelecida para cada semente. Se você não tiver, se você não souber como plantar, aquela semente não vai dar. E o primeiro ano deles foi horrível. Eles tentaram semente até que eles gerassem, geraram amizade com os índios, e os índios mostraram uma planta nova que eles nunca tinham visto, que era milho, eles plantaram milho, tiveram a primeira colheita, e no ano seguinte... 1622 celebraram o primeiro Thanksgiving, a celebração de, da sobrevivência deles, mas também foi uma celebração deles entenderem como estabelecer a ordem para que pudessem sobreviver, como estabelecer a ordem para que eles pudessem multiplicar aquele milho, pudessem multiplicar as coisas que eles queriam. Queridos, olha, Deus deseja Fazer nas nossas vidas e estabelecer ordem nas nossas vidas, num, num monte de áreas que, que a gente de repente não está tendo ordem. Multiplicação na nossa vida, multiplicação na nossa igreja, multiplicação na nossa família, multiplicação em, em, no, na nossa empresa, se você é um empresário, tem um pré-requisito. Que é a ordem, não é simplesmente lançar uma semente, porque até Jesus contou a parábola, eu não sei se foi, se dá para tirar porcentagens disso, mas talvez 25% caiu em solo bom. 25% da semente caiu em solo bom, 75% foi roubado, ou, ou caiu em terra dura, ou caiu em terra com espinhos. Então não é só lançar semente, mas é ter ordem para que a semente possa produzir, vocês estão entendendo? Então hoje eu quero falar com vocês, e isso a gente encontra através da Bíblia, a gente encontra através da Bíblia, vamos ver, uma passagem simples no Novo Testamento, em Lucas capítulo 9, versículo 13, olha o que diz aqui, é, a multiplicação dos pães e peixes, e estava uma situação crítica, uma situação de desordem, é, um povo, 5 mil pessoas, sem nada para comer, Estavam escutando um seminário, tipo casa de Zadok, um tempão. Estava escutando, é uma benção, mas eu estou com fome. É, eu estou cansado. E estavam escutando, e aí Jesus falou, deem, deem, deem lhes vocês algo para comer, ele, ele disse a eles. E, e aí eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para todos eles. Era uma situação de desordem, era como a situação em que eu estava estava chegando domingo, tinha que ter uma palavra, estava desordem, não estava conseguindo ouvir uma palavra, e, e ele estava numa situação assim, o que, que a gente vai fazer? E você vê como Jesus, vez após vez, começa a estabelecer ordem. Versículo 14, estavam 5 mil pessoas, mas ele disse aos discípulos, façam-nos façam -nos sentar em grupos de 50. Agora, não sei se você já viu imagens de lugares no mundo onde tem fome, já viu, Haiti, ou África, Somália, aqueles lugares, você vê aqueles caminhões das Nações Unidas, chegarem com, é, com, com aqueles, aqueles sacos de soja ou de arroz, e você vê aquela inundação de gente agarrando, é, é, e você vê sacos sendo quebrados, espalhados sobre o chão, é, é, pense nisso, mas o que aconteceu ali não foi isso, Jesus começou a estabelecer ordem, e a gente pode extrapolar isso para células ou, ou o que foi, mas Jesus começou a estabelecer ordem, mas não foi só isso, não foi só isso. Em versículo 15, os discípulos assim fizeram, todos assentaram, e tomando cinco pães e os peixes, e olhando para o céu, deu graças, e o partiu de novo, estabelecendo ordem, colocando Deus em primeiro lugar. Mas olha, olha o que diz aqui, em seguida, versículo 16 também, entregou-os aos discípulos, para que eles servissem ao povo, de novo, é um modelo de ordem de Deus, né? Deus deseja mover através do seu povo, ele pode mover do jeito que ele quer, mas ele deseja mover através do seu povo, não é isso que diz em Efésios 4, que, que os cinco ministérios, e, e, ministério quíntuplo existe, com o fim de preparar os santos, para a obra do ministério, não é verdade? Ou seja, Jesus já estava instituindo ordem ali, para distribuir o pão para, para, para os discípulos, que eles distribuíssem um atrás do outro. Efésios 3,20, a gente vê a mesma coisa, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, em nós. Deus deseja atuar na sua vida, e às vezes a gente olha e pensa, puxa o que é que está faltando para uma inundação maior de Deus na minha vida, na minha igreja, na minha família, o que está que faltando para uma inundação maior do que Deus, para que Deus possa mover muitas vezes, e eu não estou dizendo que é a única coisa, mas muitas vezes, algo em nossa vida está fora de ordem, algo está fazendo com que aquela semente de fé não cresça como deveria, algo está fazendo com que aquela semente financeira que nós plantamos não cresça como devia, a gente tem que começar a olhar a área de ordem em nossa vida, olhar essa área e a gente vê exemplos através, através através da bíblia a gente vê, vê, vê exemplos disso eu tive um amigo alguns anos atrás, um bom amigo meu, ele era empresário e ele era um empresário fenomenal fenomenal, ele, tipo o Ronaldinho de futebol ele era empresário, tinha 30 anos apenas 30 anos e ele tinha uma empresa de três anos que era, assim, enorme, filiais em volta do Brasil. E ele tinha um ditado, ele falava assim, você pode ter ordem ou crescimento, mas não os dois. E eu sempre pensei que ele estava errado. Mas quem sou eu? Né? Quem sou eu? Ele, ele, ele, algo estava indo certo. Mas o que, que aconteceu? Quebrou a empresa. Acabou. Tudo acabou. Em, em um mês... Tudo fechou, porque falta de ordem fez com que não pudesse continuar multiplicando. A gente vê isso, na realidade, na vida de muitas pessoas. A gente vê pessoas super talentosas, atletas super talentosos, que ganharam muito dinheiro, mas você vê eles aos 50 anos sem dinheiro nenhum. Já viu esses exemplos? Ou a gente vê é, é, artistas seculares... Que, que lançaram uma música incrível. Você pensa, puxa, essas pessoas vão ser, vão fazer um sucesso incrível, vai ter álbum depois de álbum, muitas músicas, mas aí, puf, acabou. Por quê? Por falta de ordem. Mas você vê outros, outros empresários, outras pessoas que conseguem ter sustentar aquele crescimento. Eu quero ser um pastor que consegue sustentar crescimento na, na nossa igreja. Eu quero ser um pai que consegue sustentar crescimento e ver meus filhos irem melhor do que eu. Eu quero ser um marido que, que, que, por causa de ordem, permite que a bênção de Deus flua sobre a vida da minha esposa, na minha família. Eu quero ser um empresário que vê a minha empresa, por causa da bênção de Deus, mas por causa do ambiente de ordem, ver as coisas crescerem. Eu quero as minhas finanças pessoais. Eu quero as minhas finanças pessoais, eu quero que elas cresçam e multiplicam, mas precisamos de, ordem, precisamos de ordem. Sabia que tem pessoas, olha uma das coisas que Deus nos deu para gerar ordem. É maravilhoso, é maravilhoso. O dízimo: o dízimo, por ser matemático, força você a saber quanto você recebe. Sabia que tem muitas pessoas que não sabem quanto recebem saber disso, tem muitos empresários, nem imaginam quanto recebem, não sabem se estão dizimando ou não, porque não sabem quanto, quanto recebem, tem muitas pessoas que não têm a mínima ideia se estão fazendo certo ou não, esquece, são pessoas que no coração, eles falam assim, não, eu sou dizimista, no meu coração, <risos> mas na, no, nos, nas minhas ações eu não sei, eu não sei se sou dizimista, eu a... Ah, ah, Antes de voltar ao Brasil, eu me formei em engenharia e eu estava morando nos Estados Unidos, como engenheiro, sabendo que Deus tinha me chamado para voltar para o Brasil, fiel na, na igreja que eu participava. E uh, um dia é, o auxiliar do pastor ligou para mim e ele falou, Philip, se nós... é uma igreja grande lá nos Estados Unidos, ele falou, e, e eu... Eu acho que eu nem, nunca tinha nem falado com ele. Eu tinha minha célula, multipliei minha célula várias vezes. Mas a igreja era muito grande e muito pouco contato pessoal com o pastor. Muito pouco pe contato pessoal com esse, esse chefe lá dos pastores. Eu, conheci, eu nem, nem sabia que ele conhecia o meu nome, ligou para mim. Ele falou, se nós é, oferecêssemos um emprego para você, você estaria interessado? Eu falei... Eu falei o que qualquer pessoa fala, falaria. Depende do emprego, depende das condições. Aí eles falam, vem, vem, vem falar comigo aí. A gente foi, conversei com ele e ele apresentou o que era. Eu falei, olha, é, eu aceito, contanto que vocês entendam que eu sinto que um dia Deus vai me enviar para o Brasil e se eu aceitar esse emprego, eu quero que vocês entendam que no meu coração eu vejo isso como é, um passo no caminho de vocês me enviarem de volta para o Brasil. Aí eles ficaram assim, ah, ah, tá bom. E eu falei, então tá. E aí, aí a gente foi trabalhar lá e na primeira depois, primeira semana eu aprendi o que o que era. Eles me botaram numa área que eu que eu não entendia nada, é cuidar de todo o dinheiro e de toda a equipe. Aí, o título era de, era de assistente para o CFO e assistente do chefe de gabinete, chief of staff. Eu falei, tá bom. Aí Eu trabalhei duas semanas lá, conhecendo tudo. E aí, a equipe de contabilidade, um dos contadores veio para mim e falou, olha, a gente está com um problemaço. Sexta-feira não vai dar para pagar os funcionários. Eu falei, mas quantos funcionários tem? Ele falou, 250 funcionários, não vamos conseguir pagar. Eu falei, mas como? como? Ele falou, não sei, você tem que ver isso. Eu só boto númerozinhos nas caixinhas certas, você que tem que resolver como ter o dinheiro. Aí ah, eu fui para o pro, pro meu chefe, que era o, o CFO, e ele falou, ah, ninguém te falou não? É você é o CFO lá agora, eu não sou... Eu falei, o quê? Ele falou, não, você, eu estou cuidando da, da rádio nova que nós compramos, e eu não estou mais nem ligado diretamente à igreja, eu sou, tô, sou membro da igreja, e eu estou cuidando da, da rádio que a igreja comprou, agora você é o chefe aí de todo o dinheiro e todo, todos os funcionários. Aí eu fui assim, ó Eu? É. Eu falei, mas não, não vai ter dinheiro para pagar? Ele falou, ó, se vira. Eu acho que ele estava um pouquinho magoado até. Se vira. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei para o pastor e ele me ensinou algo incrível. Eu, eu fui para, liguei para ele, fui para casa dele e ele falou, é, quanto dinheiro falta? Eu estava lá duas semanas só, tá? Então me, me dá um pouquinho de, né? duas semanas. Quanto dinheiro falta? Eu falei, Não sei. Quanto dinheiro nós temos? Eu falei, não sei. Aí ele falou, Descubra quanto nós temos e quanto nós precisamos. Descubra o que é a diferença entre esses dois. E aí eu e você vamos lançar a nossa fé para a diferença. Aí eu falei, é pastor, mas hoje é quarta e a gente precisa até sexta e não tem culto. Não, não, não. Ele falou de novo. Descubra quanto nós temos e quanto nós precisamos. E eu e você vamos lançar a nossa fé pela diferença. eu falei, sim, senhor. Voltei lá, chamei a equipe. São 12. Eram 12 Contadores e, e, e, e auxiliares e contadores naquela igreja. Eu chamei todo mundo, falei, ninguém faz nada agora, todo mundo para. Eu quero saber exatamente quanto dinheiro nós temos. Falam, tá, tchuc, tchuc, tchuc. Aí, meia hora depois, nós temos isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Eu peguei uma caneta, somei tudo, temos isso. Tá bom. Quanto nós precisamos pagar tudo, se tiver que pagar tudo, quanto nós precisamos, e quanto nós precisamos pagar até sexta? Aí, tchuc, tchuc, tchuc, tchuc mas meia hora, vim. Aí eu fui lá de novo para a casa do pastor. Está aqui, pastor. a faltar 98 mil dólares tá? até sexta, precisamos. Aí ele falou, tá bom. Aí eu falei, mais alguma coisa? Não, não, só isso. Tá bom. Aí não tinha culto, não tinha nada. Não tinha, não tinha de onde vir esse dinheiro. Isso aí, é, isso aí é, era... Isso aí era... 25 anos atrás Para mim era bastante dinheiro Tinha 26 anos 20, tinha, tinha 24, 26 anos acho Menos que 20 anos, 25 anos atrás Vou fazer a matemática, não sou bom de matemática não Aí é, Na quinta-feira Chega um dos empresários da igreja E ele fala assim Você que é o Philip? falei sim, eu tenho aqui ó, Um cheque, 100 mil dólares para vocês Use como quiser. E bum, eu aprendi algo ali. Quando você estabelece ordem, Deus faz o um milagre. Deus faz o um milagre. Então, e, e eu acho que isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida e existem essas coisas. Olha um outro exemplo aqui em, em Êxodo. Versi, capítulo 18, versículo 1 Você vê a história de Jetro, o, o sogro de Moisés Ele soube o que Moisés estava fazendo Mas ele viu uma área De desordem na vida de Moisés Moisés tinha mandado Zípora sua mulher para casa do seu sogro e, e o sogro veio Recebeu juntamente com os dois filhos Moisés estava separado da esposa Ou pelo menos brigando seriamente Eu imagino Moisés ali Com milhões de de povo assim, cheio de problemas. Ele começou uma igreja com um milhão de pessoas desempregadas em um momento, no meio do deserto, sem nenhum jeito de, de conseguir nada. Ele tava com grandes problemas. E ele eu imagino ele falando para o não aguento mais. Sai daquilo. Eu estou com problemas muito maiores do que você para resolver. Sai. Ela foi, o sogro trouxe ela de volta. E, e, e interessante o que aconteceu. Versículo 7. Quando o sogro vem com, com a, a esposa... E os filhos, então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Você vê o nível do problema no casamento de Moisés, né? A esposa estava fora, quando ela voltou com o pai dela, em vez de ele beijar a esposa, trocar saudações e entrar na tenda junto com a esposa, quem sabe quanto tempo... Ele fez tudo isso com o sogro, esquisito pra caramba. E aí, ele, ele, eles, eles entraram ali... Mas olha o que aconteceu, Getro, só para encurtar a história, Getro trouxe ordem no casamento de Moisés, ele trouxe ordem no ministério de Moisés, Moisés estava ficando até tarde o tempo todo, julgando o povo, o povo cansado, ele cansado, segurando aquela pressão toda, Getro trouxe ordem a, a Moisés, ao ministério, mas olha o que aconteceu depois disso, é incrível. Moisés estava que nem eu, sem nenhuma revelação, nenhuma, nenhum entendimento, tendo que cavar alguma palavra para dar no domingo. Mas quando Moisés colocou a vida dele em ordem, o casamento, é, a, o ministério em ordem, você vê, o, olha o que aconteceu, é incrível. Revelação após revelação, ó, ó, só, só para ler alguns aí, Êxodo é, do capítulo 20, um, dois, dois capítulos depois, dez mandamentos, depois... Depois leis sobre altares, depois capítulo 21, leis sobre escravos, ordem na, na, na sociedade, depois leis sobre proteção de propriedade, Verso, é, Êxodo 23... É, Leis sobre exercício de justiça. V, é, êxodo 24, a aliança. É, é, êxodo 25, ofertas por tabernáculo, a arca da aliança. Os man, a mesa dos pães da, da presença. De, êxodo 26, o tabernáculo, o véu. Depois o altar de holocausto. Os capítulos 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Revelação após Revelação. Que veio como consequência de ordem estabelecida na vida de, de, de Moisés. Ordem estabelecida. Olha, e, e, e, e através da Bíblia eu vejo o padrão que ordem precede multiplicação. Ordem precede abundância. No Brasil nós temos uma bandeira. E na bandeira tem algumas palavras. Diz o seguinte, ordem e progresso. E parece uma piada, não é verdade? Não é verdade? Parece uma piada, mas a realidade é que é uma palavra profética se nós quisermos aceitar. É uma palavra profética para o Brasil se nós quisermos aceitar. Mas ordem no Brasil começa com ordem em nossa vida. Ordem na nossa igreja começa com ordem em nossa vida. Eu queria orar por vocês. Eu queria orar por vocês. E tem tantas coisas que eu que eu podia falar aqui tantas coisas, tantas coisas, ordem no casamento, mas de repente, alguns de vocês escutando o que eu estava falando, vocês identificam ordem, ou falta de ordem em alguma área da sua vida. Às vezes, ordem leva um pouquinho de energia, gerar ordem. Leva um pouquinho de energia, limpar seu carro. Meu, meu pastor, pastor Larry Stockston, ele, ele falou para mim, quando você for contratar alguém, você for contratar alguém, dois pré-requisitos. Primeiro, olha o carro deles. Olha o carro deles. Se o carro parece que foi cinco dias lotado para o McDonald's e deixaram tudo, tudo que sobrou do McDonald's dentro do carro, não contrate. E aí ele falou, segunda coisa, se eles andam devagar... Não contrate. Contrate só pessoas que andam rápido e pessoas que têm carro limpo. Eu falei, simples, sim senhor, tá bom. Aí a, a igreja Bethany lá é toda liderada com esse conceito. É, mas de repente você tem áreas da sua vida, talvez seu casamento. Talvez seu casamento. Casamentos passam às vezes por fases, meu casamento no momento está na melhor fase da nossa vida. Eu nunca tive, já passei por momentos difíceis no nosso relacionamento. Mas hoje, nosso casamento nunca teve tão bom, graças a Deus. E eu vejo resultados em um monte de áreas, mas de repente você ainda está chegando nesse lugar. Eu quero orar por você, você precisa de ordem no seu casamento. Queria até pedir que o tecladista viesse aqui, alguém. Você precisa de ordem, de repente é na área das suas finanças, quem sabe. Áreas da sua vida, de repente você é uma daquelas pessoas, mesmo sendo pastor... Você não sabe quanto você recebe. Você recebe uma oferta aqui, uma oferta ali, você não conta, você não sabe o que deve ser seu dízimo, você não sabe como você deve viver, você não sabe o imposto que deve pagar, você você não sabe, não porque seu coração é ruim, mas porque você não colocou ordem, você sinceramente está sem ordem em áreas da sua vida. E o que eu estou dizendo é, em algumas áreas da nossa vida, isso limita o crescimento das sementes de Deus. Isso limita o que Deus quer fazer. Às vezes é na área de revelação, às vezes é na área de abundância. Jesus, vi, Jesus veio para que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida plena, uma vida transbordante. O que é abundância? Abundância é ter para você e sobrar. Isso é abundância. Ter revelação para você e e sobrar para a igreja e para os outros ter dinheiro para você e sobrar, ter paixão para você, para Deus para sua esposa e para os outros ter e sobrar isso é o que Deus quer para a nossa vida isso é o que Jesus quer para a minha vida feche seus olhos rapidamente se você está aqui você diz, pastor escutei essa mensagem simples um padrão, através da Bíblia e você diz, pastor, eu preciso acertar algumas áreas. Sim, Deus faz milagres na minha vida, mas eu quero ver a criatividade, o poder de Deus mover através de mim para os outros. Eu quero ver a criatividade de Deus ser cedida em mim. Eu quero ver o conceito de semente vir em minha vida. Eu quero ver o poder atuar através de mim. Não simplesmente eu pedir é, é, é, é, que Deus faça o um milagre a todo momento. Mas eu quero viver onde os milagres fluem de mim para os outros. Se isso é você, você diz pastor, tem áreas na minha vida que eu quero colocar diante do altar de Deus... Eu quero colocar diante de Deus, eu quero colocar diante do altar de Deus. Depende da sua família, depende a maneira que você trata seus filhos. Algumas pessoas são tão duras com, com os filhos, que os filhos não conseguem brilhar. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai. Gere um ambiente onde seu filho possa brilhar. Outros de vocês são tão evasivos que seus filhos são rebeldes, graças a Deus meus filhos, todos eles, trabalham e, e, e servem na igreja, eles moram em Dallas, mas servem na igreja, é, é, é a melhor coisa que tem na minha vida, é ver, é ver isso, então rapidamente, se você está aqui, você diz, pastor, eu quero participar dessa oração, eu quero participar desse momento, eu quero colocar diante de Deus, eu quero pedir que o Espírito Santo entre na minha mente e no meu coração mostre áreas que eu preciso resolver, Senhor obrigado pelas palavras Durante essa conferência toda sobre ordem na minha família, ordem com os meus filhos. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor mova, Senhor, em ordem no meu dinheiro, na minha igreja, nas minhas finanças, na minha família. Se isso é você, você diz, pastor, eu quero participar dessa oração, rapidamente, levando sua mão, em nome de Jesus. Amém, amém, amém, amém, amém, amém. Vamos ficar de pé onde nós estamos, não precisa vir aqui para frente, mas ali onde você está, estenda a sua mão, como se você fosse tocar em Deus, como se você fosse agarrar no manto do Senhor, Senhor, Senhor nós colocamos nossa vida diante de Ti, Senhor, colocamos Senhor, nosso coração e nossa mente diante de Ti, Senhor, Senhor nós queremos não só ser recipientes, da sua bondade Senhor mas nós queremos que o seu poder multiplicador flua através de nós, para que nós não simplesmente sejamos pessoas que em momento de apuro podemos estender e receber o seu socorro, mas que nós possamos ser seus agentes de socorro aqui na terra Pai, que nós podemos ser os seus agentes de socorro aqui na terra Pai, Senhor toque Pai, em cada um de nós Senhor, toque nos nossos olhos, na nossa mente no nosso coração, Senhor, semeie em nós, Senhor, essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.